Tem ovelha aí? Se tiver ovelha aí, aqui tem pastor. Querido, a pergunta que eu te faço é esta. Você quer que eu seja pastor na sua vida ou profeta na sua vida? Vá nos comentários e dê a sua opinião. Quero que o Senhor, o pastor, seja profeta na minha vida e eu serei profeta na sua vida, estarei profetizando e abençoando você.